Estava hoje no VLT, no Rio de Janeiro, aquele trenzinho que vai bem devagar pela cidade, vai até a rodoviária e ia lá encontrar com meu pai e minha mãe. E tinha um cara carregado, quatro malas. Uma mala enorme, uma mochila enorme, outra mochila enorme e um saco. Ele estava indo para a rodoviária para voltar para São Paulo. Depois de passar 40 dias no Rio assistindo Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Animadíssimo. E puxamos assunto. E a gente estava lá falando né, de do VLT que você passa o cartãozinho e nem sempre tem fiscal para ver. E ele começou a falar desse negócio, pô, acham que a baseira é tudo bandido, que a baseira é tudo corrupto, que o quer se dar bem, o nosso, mas o nosso metrô é bonito, esse VLT é lindo, tá novinho também, vamos dar uns contos, vamos esperar um tempo. Mas duvido que vai ser destruído, porque o metrô não foi destruído. E aí a gente ficou falando sobre esse negócio. Ah, o governo é corrupto, porque o povo é corrupto, porque o povo elege o governo corrupto. Já falei nisso quando eu comentei aquela carta aos brasileiros, mas eu vou ter que voltar ao assunto pelo seguinte, porque eu não falei diretamente sobre isso. Você acha mesmo que as pessoas votam no político em massa? Sempre tem aquele que é amigo do político, que o político prometeu que vai dar uma coisinha. Mas cara, político não conhece 5 milhões de pessoas, e não vai dar coisas para 5 milhões de pessoas. Você acha mesmo que as pessoas vão votar assim, vou votar no corrupto porque eu sou corrupta? Eu acho bonito ser corrupto, então vou votar numa pessoa que vai roubar de mim? Que pessoa está votando no corrupto para roubar dele? Não está votando no corrupto para roubar de outros. A não ser, claro, que tem aquele negócio assim, o cara fala assim, ah, vou ferrar com o povo, com o trabalhador, vou tirar imposto das empresas, né? e vou favorecer as empresas, Aí o cara que é de empresa pode ser egoisticamente, né? Ignorar que isso, que uma, essa, esse tipo de estratégia é péssima porque vai gerar violência, vai gerar gente miserável, vai aumentar a, a, a gana entre é, estados sociais. Né? E o contrário também, ah, vou ferrar com as empresas, não sei o que, isso também é péssimo para a economia, vai acabar gerando também atrito entre as classes, os estados sociais. E, é. Então, tudo bem, essa falta de visão, eu até concordo, não percebendo que temos que votar em quem faz o conjunto das duas coisas. Mas acho que temos votado nisso. Se você prestar atenção nas campanhas políticas modernas, elas não são nem muito para um lado, nem muito para o outro. O tal do centro, né, que o pessoal fala. Não gosto desses estereótipos, direita, esquerda, centro, mas ainda dá para reunir um certo conjunto de ideias dentro de cada caixinha dessa aí, centro, direita esquerda. Não dá? Então, eu acho que você pode até falar assim, um povo corrupto Tem um impacto no governo corrupto, tem um fator aí na corrupção do governo que é a leniência, que é, que é a aceitação da corrupção pelo povo, que está diminuindo cada vez mais, mas tem uma influência em ele. Mas também tem uma influência no povo da corrupção do governo, da corrupção incolome, tem uma palavra melhor para isso, né é, impune, a corrupção impune do governo. Ah, se o governo rouba, vou roubar também. Porra, os caras lá, só, só se fica rico no país roubando. Você vê, esse é um exemplo de corrupção que vem de cima para baixo. Quando há a percepção de que só se chega a ter condições de viver dignamente quando você se rouba. Isso acaba levando a população a roubar também. Agora, não podemos esquecer que temos um sistema que prevarica política, mídia... E corporações. As corporações querem prevalecer, querem pagar o mínimo possível. Elas querem ter o mínimo possível de impostos. Elas querem dar de retorno o mínimo possível para o país. E vão investir dinheiro em colocar políticos que atuem dessa forma. Vai investir dinheiro em corromper políticos. Então a gente precisa de muito mais transparência, porque isso sim, ao meu ver, instala um fator de corrupção absurdo no país. Essa é a entre os poderes, que não vai ser resolvida se o povo for o mais honesto do mundo. Vale notar, inclusive, que há vários países no mundo onde o povo é considerado honesto e o governo rouba também, alguns mais do que o Brasil. Pesquisa aí, guga aí. Vai gugando aí. Vai gugando, o que você vai achar. Sempre acha. Se não achar, vem me dizer aqui. Não achei. Olha esse artigo, esse artigo, esse artigo aqui, que fala que o Brasil é fora de todas as escalas de corrupção. Aí né? é legal, se for um artigo, né? desde que não seja um artigo de uma pessoa que está querendo entrar no poder e está falando do, de quem está no poder agora. Né? Sabe que tem essas coisas, né? Ah, faz um artigo aí dizendo que, tá, que o PSDB é todo corrupto porque eu, eu tô eu sou a sua oposição ao PSDB, quero pegar o governo dele lá. Assim. Basicamente isso que eu queria deixar aqui. Vamos pensar, vamos refletir sobre esse negócio. E até porque eu acho que essa coisa de ah, temos que consertar o povo antes de consertar o governo, isso é a maior justificativa de corrupção do mundo. Porque você não vai consertar 200 milhões de pessoas tão cedo. Se você for esperar 200 milhões de pessoas se tornarem honestas para você cobrar um governo honesto, desiste de cobrar governo honesto. O governo vai ficar honesto antes de conseguir resolver essas 200 milhões de pessoas. O nosso foco tem que ser transparência do governo, tem que ser ineligibilidade de quem é corrupto, tem que ser redução de privilégios de governo. Dá uma olhada no, no Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. Tem um monte de fatorezinhos lá que ele lista. É antigo isso, década de 60. Mas cara, ele foi muito bom de identificar um monte de é, viciozinhos burocráticos e sistemáticos que estabelece um tipo de poder que a gente vê hoje e é isso que a gente tem que desestabilizar tem que trabalhar a honestidade da população tem a sua a minha muito vai olhar para a cara do teu amigo para a tua própria cara no espelho e falar assim fiz merda entendi no vlt e não paguei achei que estava tendo vantagem não pode mas não vai usar isso para justificar não quero o político usando isso para justificar a política ser corrupta a política é corrupta independente do povo não vamos esperar o povo se corrigir, não. Tem que corrigir o governo. Agora, vai lá, escreve um e-mail lá para alguém, reclama, vai escreve para o jornal. Vamos, nas urnas votar. Escolher gente que tem um discurso que, pelo menos, promete que vai combater corrupção. Vamos estudar o que, que combate corrupção no país. Né? Já falei transparência, o que mais que tem? O que mais que tem? Além do que eu já falei. Né? Espero que o vídeo seja útil, que você curta, seja interessante para alguém que você conhece. Pode opinar à vontade. Tchau, tchau. Podia ter uma fórmula, né? Uma equação. Go é... Governo vezes... Mídia vezes... Corporação sob...